Olá, eu sou a Rosa Alegria e eu queria compartilhar com vocês o meu voto neste domingo para vereador Ricardo Yang. O Ricardo é um exemplo de integridade, é um homem que fez grandes revoluções na área das empresas, na mudança da postura das empresas, em sua responsabilidade social e ambiental. O Ricardo é um homem íntegro, que é coerente é, com seus valores e com o seu discurso. Ele tem feito muito para mudar a economia, fazer com que essa economia seja mais justa, mais solidária, mais inclusiva. O Ricardo é um exemplo de integridade, de honestidade e de perseverança. Eu tenho certeza que Ricardo, como vereador, vai fazer grandes transformações em São Paulo. Eu aposto no Ricardo, voto nele. Ricardo Yang, número 23.000. Eu também conto com o seu voto.